E aí, guys, beleza? Hoje o vídeo vai ser o seguinte, como vocês puderam ver do título, hoje eu vou reagir a... ao jogo que teve a Jessica Immortals em 2017, que a gente jogou no Major, e esse foi o jogo, vou fazer um react aqui o vídeo, tem 10 minutos, são os melhores momentos, e eu vou fazer um react rapidinho, vendo a melhor partida minha dentro de um Major, nunca joguei tão bem uma partida, e sei lá o que aconteceu nesse dia, então bora pro vídeo, galera, Vamos lá, aqui eu falei e o Henrique já começou morto, lembrando que é os melhores momentos, galera. O round no redoninho. Olha só o taco esperando a passagem, tentando HS ali, não conseguiu agora sim. Levou o primeiro jogador, mas perde o ele com o KnG. Pode dizer que o Twisted se esconde aqui pela areia. Vai dar o combate, busca o estileiro. O Boltz é derrubado pelo Ferrigação e o Phelps chega do céu para levar o KnG de o a em direção O KnG chama atenção com uma smoke no meio do caminho. O taco vai ser pressionado agora. Lá vem ele, fica cego, não consegue trabalhar. Deve... Que é abertura de pique sem boltalha. Vai dando mais um não finaliza agora sim. Busca o Henrique. Tenta o Boltz. Chegou, mas foi devagarinho. Não quis impedir o ponte rapidamente. Vai chegar agora pra buscar o Luquinhas. E deixa tudo igual. Dois contra dois. Temos o Phelps. Indo ali por cima. Procura o Boltz, está escondido ali pelaquela região. Estilo avançado no sem saída. Fallen, enquanto isso vai adentrando o bom site. Não tem flashback flash pra ajudar ele o Phelps, Bela strength do Fallen, mas o Boltz atinge muito bem nos arados. E agora Phelps vai ser pego fora de posição. Fallen sozinho, sozinho. eu Não, eu o Pulse, mas não, não lembro exatamente o que aconteceu, se mas era, que imaginar, era que que difícil imaginar, velho. Era uma coisa meio difícil. Um tá pifers, sempre... Fala na minha UP. Que movimentação, God. <risos> Nossa senhora. Ó o botalha. Tá, Nossa. Ô, oh, vocês perceberam que aqui, que... Eu nem tinha lembrado disso, mano. Eu tava aqui, ó, ó, ó. Eu tava na frente do banheiro. Se assim que eu notei que meu amigo morreu de costas, acho que foi o Cold. Eu só tinha um opção velho. Senão eu ia morrer também. Comer pra dentro do banheiro, tá ligado? E eu tive a movimentação de ir pulando, velho. tava é, eu, ele matado. É, é, Aquele matar. hora é, que ele matou, eu falei, mano, ou eu pego esse cara do banheiro ou eu vou morrer sem fazer nada, tá ligado? Tá, aí eu saí comendo, ó. Pegar... Aí eu comi o banheiro pulando. Não, tá, e vai dar bom. Ó oh. joguei bem Joguei velho. Entreguei. Esqueci disso. Ter, um para, agora, segundos, tempo, tá aqui, humilhou aqui, aqui perto, o melhor aqui, velho. Que vai Mudou a narração, velho. Nossa, a gente perdeu o eco, velho. Forçado, né? Forçado. E a Imort tinha é muito isso. Era difícil fazer a Imorts fazer eco é mano. O K LG continua ali sentado na zona de plant. Agora, ele. o, é paciente, né, o esperando. Deixa eu falar aí da frente. Mas é impossível o Imortos por esse round. Força de costas. Vai tentar avançar o code, não viu nas costas do box. E eu falo, hein, sozinho, tem que atropelar. É é. hein? <risos> <risos> <risos> <risos> Foi bom, tiramos bastante arma. Eu era, era rotator, né? Nessa época. O code é muito bom, velho. Nossa, o KLY errou de lado, velho. Senão eu teria morrido fácil. Não, mas aqui foi trade, mano. Foi porque fomos. Foi eu fui. Fomos. Falei que o Code ainda tá vivo, né, mano? A paciência do Code era... Aí mudou de novo a narração. pode eu fiz o. tô fazendo um bom papel de rotação por enquanto, velho. Acceptando aonde eles precisam. Foi bom isso, velho. Foi bom. O fundo ele spotou. Expo... Ó. Cadê? O fundo ele spotou, olha. O cara do caminhão foi spotado, aí eu abri, entendeu? para pra dar trade porque. Porque. Vai que ele abre, mata o caminhão, entendeu? Eu fui lá consegui matar o Henrique. Bom, a gente tava bem posicionado aqui, mano. Quase impossível perder. Ó, oh, o coach. Matei um, não sei nem como. Eu tava no céu, Eu tava no céu. Eu matei provavelmente o pilar na esquerda. Cara, ixi, legal. <cute> rotação a que segura bem ali o avanço do jogador. assim, dá equipe desse cara. indo pelas costas Enquanto o Code, leva melhor posição do estilo. Basado viu matar o Code viu? Ah não. Nossa achei que eu falei de pistola velho. Nossa, oh, olha o Code velho, a paciência do Code velho. Mano. Embaçado, velho. Você vê que eu tava matando pra caralho, mas o coach tava lá, né, mano? Colado. Agora ele não deu, né? Que isso, botário? tá ligado, Escapa dessa vez, hein? Hum, o fé, foi, foi horrível. Nossa, o Botalha conseguiu pegar, velho. Ai, viu a arma. Entra na frente, Botalha você toda hora tá beitando, mano. <risos> tô brincando, tô brincando. já foi do que bala, Nossa, mano. Do excepcional, excepcional. Cagou demais, né? a do code. Olha o Boltalha, velho. Que feio, velho. Fiquei com a paciência do Code, hein, mano. Nossa. Agora eu tive paciência, viu? Nossa, sem Eu tava jogando demais essa época aí, velho. Nossa. Olha o Botalha cagando, velho. Deixa eu ver que eles estão pegando bem as kills, né? <risos> Nossa, olha o Botalha, velho. ninguém de fica frustrado demais. Vai ser Ferro, o Eu lembro até agora que vai ser Tek Seco. Eu lembro que a gente. Essa Tech Nine tava roubada nessa época ainda, né? E a gente tinha uma explosão tá, sapão muito vai boa. Eu sei como não morri, velho. Ataco... Essa bala do Taco salvou o um round, velho. Essa, Essa bala do Taco salvou o round. Taco salvou o round aí. Botar ali marotar, mano. Tá com... é Putecos, desse... cara. 4x, 4x5 agora já. Bom, eu fui na frente, né? Pelo menos. As peças de defesa deste o bom site, mas o Lucas pode encontrar um ângulo pra avançar agora. De... Zet Eagle, o Henrique pegou um, Lucas pegou é o segundo. O Condiziner vai ser eliminado. Três, dois kills do Lucas, dois kills do Henrique. Explosão sapão de novo, velho. Explosão sapão de novo. Olha o entrezinho que eu fiz essa época, hein, velho. Eu e o Taquinho, velho. Acho que tava bem, véio. A gente tava bem. A gente tá aqui na linha. Nossa senhora, Henrique muito Daí não tem como ganhar não. Cima, certo, é a gente não perdeu esse round aí, nem se tivesse mil vezes jogando. Né? Olha lá lá, tá zicana. Riscos... Mas não perde, não perde. Olha aí. Olha aí o pezinho, pezinho roubado. roubado. O Boltz é, cara de, pau. O Boltz é cara de pau, ele vai. Agora o Clica de novo. A, <risos> A experiência do Falezão, ó. A experiência do Falezão. Não ziquei, não ziquei. 14x8. É vai dar B1 agora, hein? Caindo agora, olha o avanço do KNG é tiro. <risos> o KNG é, mano, mano é troca-tiro, velho o, vai limpando, tenta o também, se reposicionando E agora só nas mãos dos Mano, vai... eu vou explicar esse round, velho eu, teve uma vez que aconteceu essa mesma situação no treino Falezão vai lembrar disso aí Podia ter, eu, eu quis girar pro fundo, né, aconteceu essa mesma situação Só que tipo assim, quando eu Comecei a girar pro fundo, eu ouvi o clique, aí eu quis correr Pra poder evitar, né Que ele defusasse tudo, mas aí o Falezão Falou pra mim assim, cara, próxima vez Você aposta que não vai ser direto, velho Porque se for direto, você já perdeu o round, não tem o que fazer Se ele não defusar direto, você ainda tem chance De ganhar, então você tem que ir no chill e apostar Aí esse round eu fui, na hora que eu vi que o Code morreu pro fundo, quis dar a volta, entendeu Aí eu apostei que eles não não ia defusar direto. Quis apostar que ele não ia defusar direto. Aí ele clicou, tá vendo? Falei, ah, foda-se, defusar, defusou. Quando passou os 5 segundos, eu falei, não defusou. Eu falei, ah, não tem como perder saúde não, nem foda E o Lucas mirou ainda, viu? Esse round a gente vai perder, mano. Nossa ainda, esperando a passagem. Fallen vai chegar, vai cair. Olha o É, esse round é porque a gente perdeu o round por, velho por velho tempo. Velho por velho tempo velho senão a gente teria velho ganhado. Velho ele vem bomba ainda, segundos, quatro, o ele se escondeu corral. bem, velho. a E aqui afinal Aqui não tem como. A gente conseguiu dominar o bomb aqui matando o Bolt. Já era, mano. Segura aqui a rotação. Agora a bomba já no chão. A equipe desse cara tem tempo a seu favor. A equipe da Immortals tem defesa do Henrique ainda. Vai tentar trabalhar sem domínio. Tá vendo geral chegando agora, vai ter um pezinho? Será que tá? Nossa, o que tá acontecendo, velho? Fazer matou cai, dois, velho. Já ah, era. 37 barra 16, velho. Mano, esse foi o react, guys. Esse jogo aí foi muito foda, porque esse jogo a gente. Eu tinha, minha mina tinha acabado de chegar nesse dia do jogo, entendeu? Ela chegou meio atrasada pro campeonato. Eu lembro que. Ela, eu tava jogando mal, joguei as, as primeiras partidas maus, né? Aí a gente jogou contra a Big e perdeu, a gente jogou tem mortes e ela chegou, cara. E esse jogo matei 37, bem na época, na hora que ela chegou aí, no dia do aniversário dela. chegando no dia do aniversário dela. Então foi tipo presente, será? Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a melhor partida minha é de Major 37-16, cara. Foi legal. Espero que vocês tenham gostado do react e... e tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Valeu.